Hoje eu tô sem vontade de gravar, eu tenho que ser sincero pra vocês. Pra ser específico era pra eu ter ido numa festa, mas por eu tá carequinha, eu fiquei tímida. Mas enfim, chega de reclamar e vamos lá Opa meus véi, tio Sam aqui, e aí vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Eu tava Procurando algo pra fazer vídeo, mas o que Eu encontrei foi a Belle Belinha metendo a porrada No moleque que xingou ela E aí meio que, ela perdeu a razão tá ligado? Enfim, eu tô estudando Fazer um vídeo completo sobre todo o caso, explicando Tudo e se vocês quiserem o um vídeo Sobre, calma, calma que logo vem, beleza? Daí, eu fui pesquisar a Belle E o que eu encontrei foi a nossa digníssima A Belle Delphine, a Rainha dos Gados, aquela mesmo que vendia de água de potinho, uns vídeos mais 18 não sabendo... Mas a legião de gados que ela conquistou é inegável dizer que não é grande. Porque, mano, é gigante. É grande pra caraca. E meus amigos, a Belle Delphine decidiu voltar e voltar com um clipezinho no YouTube. Game Boy é o nome do clipe. Inclusive, acho que agora é a hora de provavelmente o editor fazer alguma graça na edição, cantar, botar algum som engraçado. Porque não dá, né? Se a Belle Delphine ver, ela vai me dar um strike. E é, é anti-copyright. Editor, bota algo bom aí. Dali. Opa, e aí, galera, de boa aqui. Quem fala com vocês é oh o Five Miles. Bom, a primeira vez que eu mostro minha cara. Aqui na internet É, dá um pouquinho de vergonha, né Eu sou tímido, admito Tô chegando agora do hospital Porque isso, uh, as olheiras Agora são exatamente as Uma hora e 22 da manhã Aqui onde eu moro, cara Então vocês imaginam Vocês podem reclamar um pouquinho da câmera Por causa que a qualidade não é tão boa Mas é o que eu tenho aqui É, vamos estar tá vendo aqui o clipe da Bale Delfine, né Gamer Boy Eu optei por fazer esse estilo mais diferente Que eu vou ter que fazer uma espécie de react Já que esse negócio vai dar um problemão pro Sam Se eu colocar o vídeo em tela inteira, né Se quiserem ver o vídeo realmente em boa qualidade. Sentar minha cara de monstro aqui. É só vocês entrarem no canal da Belly de Fica É só vocês entrarem no canal dela. Não precisa se inscrever em nada. Não tô falando pra ninguém se inscrever. Se vocês quiserem se inscrever e assinar o OnlyFans dela, tudo bem. Eu não tô sendo patrocinado, mas se ela quiser mandar alguma coisa pra mim, eu tô aceitando. Tá bom? I'm accepting you pack Belly. Ok? Puxa a guitarra, viu? Não entendo inglês, deixa eu botar legenda. Não tem legenda, cara? Como que eu vou trazer essa p... pra vocês? Vamos ver, eu vou o que der aqui, vamos ver se meu inglês ainda tá... tá bom. Ela é uma garota e eu, pô, não consigo fazer uma coisa mais óbvia. Ele é um shed. Ela começou a chorar para chorar, sei lá. Que é essa? Do nada, tem uma raba ali do nada descendo a rampa, tudo bem. Tá, ele é um, um, um gamer boy? Eu achei que isso daí era um console, mas tudo bem. Ela tem uma cara bonita, e mais ela viveu num, num cyber espaço, tá? Ela tá procurando como voltar e como descer para a terra, um negócio assim. É essa? aí, Calma lá, editor. <risos> Censura esse negócio. Ah, eu sou editor. <risos> tá, vamos ver, vamos ver o que você começa a <risos> fazer. Começou mesmo? Ah, já começou, já aquelas fitas na, na, no mamilo, né? Que coisa legal. Peraí, peraí, peraí. Aqui ela tá falando. De que ela ganha todos os dinheiros aqui, é? Daí no meio do clipe, como eu tô fazendo nesse exato momento que eu interrompi no meio do, da edição do editor, a Bela Delfin Delphine colocar quanto ela já faturou com OnlyFans, barra Patreon, não sei muito bem o que é. Mas ela decidiu colocar o quanto ela já conquistou. E só foram 30 milhões de dólares, tá bom pra vocês? Só 30, assim, milhão, só. Tá bom pra você, editor? 30 milhão? Cara, eu não consigo nem imaginar o que eu faria com 30 milhões de dólares, velho. São 30 milhões de dólares. Cara! <risos> eu ganhando 3 contas, eu já fico feliz, velho. Já consigo comprar uma coquinha aqui, velho. Mano, ia comprar o tanto de livro, ia pagar a meu internato, e pagar o c*** inteiro, velho. Mas eu não faria isso de pegar e jogar na internet falando Olha, eu faturei 30 milhões de dólares mostrando minha busca. É uma coisa bem sem escrúpulos da parte dela. É uma coisa que, tipo... Olha só, vocês compraram eu tô rica, vocês são otários. Eu imagino bem isso, mas essa só é só minha opinião e eu tô aqui pra enfiar... Daí eu pensei, a dúvida sempre foi quanto será que a Belly ganhou com seus gados? E só com Olifans foram fucking 30 milhões. Imagina com o YouTube, Instagram, dentre muitas outras plataformas e coisas que ela já fez. Ah, tô atrapalhando pra ir embora aqui, ó. Daí pro vídeo, então, ó. Olha o tomzinho aqui, ó, bonitinho. Oh. Deixa eu botar ele pra fora. De onde eu tava? Não me lembro. Como eu tava dizendo, imagina com outras coisas que ela já fez. Como o potinho, os filmes mais 18. O tanto que essa mina já não faturou, mano. É dinheiro infinito, praticamente. E partindo desse princípio, eu decidi atrás de garotas que fazem algo semelhante ao que a Belle faz. <risos> e sabem a Amorante? A mina que algumas pessoas dizem que é a irmã da Belle Delphine. Inclusive eu mesmo já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal. Que é a mesma que vem de peido no potinho com cabelo. Do, do lugar lá. <risos> Ah! Pesquisando melhor sobre, sabe o quanto a já ganhou? Olha, gente, em julho a situação não foi tão boa não, tá? Só foram 587 mil dólares, tá? Só isso. Só que nos outros meses sempre foram de um milhão pra cima. Imagina, recebi de um milhão pra cima só por ser delicious. E no geral, ela mostrou também o total do quanto ela já ganhou. E foram exatos 33 milhões. É mais do que a Belly Delphine. Ela decidiu copiar a Belly e fez mais do que a Belly. Não, mas aqui pode ser só coincidência. Eu vou decidir ir atrás de outras garotas aqui que fazem algo parecido. E eu fui atrás dos ganhos da Stefanka, na mina que vendia... Nossa, tem um avião passando. Caraca demais, mano. Olha isso, vamos várias falhas, velho. Né? Recapitulando, <risos> eu fui atrás da Estefanca. A mina que vendia suar das tetas, roupas íntimas sujas e também peido em forma de vela. <risos> Ai, velho. E só com essas velhinhas Aqui, ó. Por semana, é 260 mil dólares. Por mês, é mais de um milhão. Agora imagina as outras coisas. Não faz sentido. Todas essas minas ganham dinheiro infinito. Todas. É só ser bonitinha, ser gostosa... Oi, vocês já estão imaginando o que, que ele tá fazendo com essa vassoura? Bom, como eu vi que vídeos de faxina, peidar em pote e fazer um monte de coisa estranha dá dinheiro Bom, agora eu decidi que, San, eu não quero mais editar vídeo Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa vassoura, vou enfiar na minha Vou fazer um vídeo, postar falando que eu sou mulher Vamos ver se assim eu ganho pelo menos 2 milhões de dólares? Quem sabe? Olha, eu vou limpar essa beijeranha aqui, né? Olha como eu limpo, olha aqui Ah, tá tudo bem limpinho e aqui tá comprovado, no fim compensa ser igual a Bela e e garotas desse nicho Pra quem quer fazer dinheiro desde que não se importe com vender sua imagem, receber críticas, julgamentos, ações comentários ofensivos Desde que você não se importe em se vender e se, tá ligado? Porque gado na internet é uma parada tão imensa que eu não fazia ideia que era tão imensa assim Mas uma coisa, sem sombra de dúvidas que eu não sabia é que além de serem tantos, é muito dinheiro que esses tantos dão pra tantas garotas Aí. Enquanto eu, tô aqui, ó Carequinha, cabelo cheio de falha Pobre, ferrado, desmonetizado Talvez se eu vendesse esse peido em pote Talvez eu estaria rico E no fim, como tá aí no título Se a Belly delfin compensa <risos> E eu tô decidido que eu vou virar também Se liga, vou até peidar eu Vou vender esse peido em pote Se, se liga. liga Por que eu não sou rico? Por que? Tchau Deixa o like e se inscreve foi